Quantos anos a esposa do senhor? Ela tá com 86. 86, o senhor é casado já há 60 aí? E... Não, 67. 67? É. 67 anos. E, ela 67, tá... é. É. e, ela tá... e o senhor tá com quantos anos? E... 93? 93. O senhor Zé, eu sou Inácio Borges. É, isso mesmo. Eu, te... eu gostei demais de conhecer o senhor. Sim, e obrigado, da história já. do senhor. Esse... Muito obrigado. Esse piloto. É. Por, por enquanto é ex-piloto. Quem foi rei é majestade, né? Não, eu oi muitos anos, eu fui 36 anos, oi demais. Eu mostrei para alguns amigos aí, idosos, eles lembram daquela foto, eles lembram daquele momento lá do acidente do avião. Ah, sim, ali no mercado, né? É, que o senhor colocou no livro. É, é um, um tempo muito, muito bom. Está com. 73 anos daquele acidente lá. 73 anos? É. Foi 19, dia 28 de setembro de 1946. É. é. O, o, o, o senhor está com a esposa no hospital internado, o senhor está sozinho, né? O senhor, o senhor não precisa de companhia para ajudar o senhor? Não, não, não, porque... Quando é logo depois do almoço eu vou para lá para o hospital, né? O senhor fica lá? lá. E que hospital que ela está internada? Santa Casa. Santa Casa. O nome dela é... É conhecido por Dora. Doura. Concentinho. É? é. Dora. Dora Borges. É, eu sou da família Borges Freitas, né? Eu sou que eu assino Borges Sobrinho. Por causa do tio? Na época do meu tio, que era o mesmo nome, né? Morava em Claraval? É, lá no sítio. A gente foi criado lá na roça, morava lá no sítio. Ali era um bloco da família, porque a fazenda que era do meu avô era muito grande. Sabe? Como que chamava o avô do senhor? É, É, Venceslau. Venceslau Borges. É, Borges Freitas, né? É. E, e eram muitos filhos do senhor Vces lá, Sr.? Seu... Acho que era, me parece que era onze. Uma e uma família grande, né? É muito grande. A irmandade do senhor também é grande, né? A, meus irmãos? É. <risos> <Não>. <risos> nós, somos só, nós somos só quatro irmãos. Agora já tem dois falecidos, tá só eu e uma irmã. O nome do, da irmã? Maria. Maria é. Borges. Não, não é Borges, ela assina Carolina Sintra por causa da minha mãe. A, a mãe do senhor é Sintra? É, da família Sintra. Como que chamava o pai da mãe do senhor? Roque. Roque Sintra? Não, é. Roque de Souza Vieira. A mãe é que era Sintra, Ana Carolina Sintra. Carolina, eu tenho conversado muito com Sintra um aqui de Claraval, que eu tenho, a minha neta assina Sintra, eu acho que eu falei pro senhor, né? Não. A minha neta assina Sintra, Rafaela Sintra Sattler, e a avó dela é Abadia Sintra. Abadia. É, ela é bisavó já, porque a bisavó dela, está é, tá com oitenta e poucos anos. Sim. Né? Como chão? Abadia. Ah, essa que é a abadia. É. Hum, não sei, não estou lembrado. É, famílias grandes, né? Sintra. Ah, muito grande, Muito não. grande. Da mãe do senhor que assina, da avó do senhor que assinava Sintra, o senhor lembra de mais pessoas? Não. Irmãos da avó? Não. Por favor. Ninguém. Ah, quando ela faleceu nem era nascida ainda. E o senhor já está com 93 anos Pois é, já, como diz, Já prescreveu <risos> O senhor Inácio tem uma história tão bonita De realizações né? de, de realizações, né? Ah, sim. O sonho do senhor Foi concretizado depois de muito tempo, né? Também Por causa da, do acidente Do avião, o senhor interrompeu A, a caminhada de de ser aviador eu, naquela época né naquela época caiu um avião aí minha mãe começou a insistir para largar largar eu larguei passaram 10 anos eu comecei de novo você <risos> começou de novo e, e pilotou bastante o senhor 36 anos 36 anos e foi instrutor também né é? O senhor foi instrutor né fui dei instrução no aeroclube aeroclube e tudo no aeroporto antigo e aqui. Antigo, é, é. como diz disse, no tempo que era bom, porque de carro ficou muito chato. Ficou muito chato. Aqui, o, os primeiros pilotos de Franca, quem é que eram que tinham aviões aqui em Franca? O senhor lembra? O, os primeiros pilotos? É. Aqui teve vários, né? Pitinim, Raul Borges e outros mais. O, tem um senhor que é o doutor Moraes. Parece que o irmão dele tinha avião, ele tinha avião? É, o, o Moraes tem um, tinha um aviãozinho aí, ele já vendeu. Ele já vendeu. Já. Quem é, esse, esse já é mais bem aqui pra frente, é, bem recente. Bem, o Agostinho, irmão dele, irmão também? dele. O tem um avião até hoje. Tem até hoje. tem hoje. O Agostinho tem. É. Agora, os mais antigos, o senhor faz parte desse grupo? É, dos mais antigos eu faço parte. E quem é que está vingando até hoje, companheiro do senhor? Hum? Quem é que está vingando até hoje? Está vivo ainda? Dos companheiros? Dos, companhe dos é. companheiros? É. Ah, ainda tem vários, ainda. Ainda, tem, ainda tem. Tem Augustinho, Moraes. Tem um, tem um outro que trabalha na, na TAM, né, piloto também, tem vários ainda. Eu estou aqui conversando um pouquinho com o Inácio Borges, porque ele, ele, ele tem uma história muito rica, e a história dele, e eu tenho guardado aqui, que ele me deu de, de presente, é um, um, um registro muito bonito, e a gente vai, a gente vai guardando, mas eu tenho aqui ó, e eu vou até fazer questão de, de mostrar nesse vídeo, porque, ah, deixa eu tirar o óculos aqui que eu vou aproveitar aqui ó, é, é, aconteceu em minha vida, quando ele fez 90 anos, dia 17 de janeiro, que ele nasceu em 1926, e mais no final aqui, é, na última página, eu vou só. É, é o acidente. É. A última página é o acidente. É, o acidente. É aqui, ó. Caiu aqui, soltou. Mas eu quero, eu quero registrar aqui essa foto bonita. Ah, eu acho que não tá. Vamos ver se vai sair aqui. Que eu. É, é... Ah, atrás, deixa eu segurar aqui deixa atrás. Eu, colocar, não, eu tenho que colocar atrás aqui para. Aqui, aqui, ó. Nessa posição. Vamos ver se vai. Ó, mais escuro, tá muito claro. Eu sou... Ele, a família... E ele escreveu esse livro bonito. Certo? Aí, ah, ó. Yeah. É. Mas eu queria só tirar a, a, a, uma imagem aqui da... Quer ver? Deixa aqui nessa frente aqui. Ele vai ficar melhor, quer ver, ó. Coloca na pá aqui, ó. O Zobor tá aqui, ó. Ele conhece esse acidente de avião que nós comentamos aqui em Franca, né? E, e foi 1946, é, 28 de setembro de 1946. O avião que caiu ali perto do Mercadão. Os meninos mais antigos lembram que estava lá uma turma de criança. Olá, o senhor tem essa foto, né? Eu tenho essa foto. Se eu tenho, é essa aí, tem, é, tem. É. eu precisar de uma hora. Vim cá escrever, guardar essa foto, tirar uma. Uma foto da Não, foto. a outra que eu tenho é igual a essa. É igual a essa, né? É. Isso aqui é do Xerox. Ô, o sou Inácio, ó, força para o senhor, se eu precisar de qualquer coisa, nós estamos juntos. O senhor sabe que a vida é marcada por momentos, né? Sem dúvida. E, e o senhor está passando esses momentos aí com a esposa que está internada, né? Na Santa Casa. Dúvida. Mas se Deus quiser, o senhor vai ter companheira ainda aqui em casa ainda. Né, a gente agora espera que se Deus quiser ela retorne. Lá por muito tempo não, vai embora para casa, né? É. Deus abençoe. A vida é uma caminhada. Ah, é, uma caminhada. Mas eu vou falar diferente. A vida é um voo. <risos> não sei o que, é piloto, né? Sai daqui, é. e desce lá. Sai daqui, e desce lá. É. A gente Oh, tem umas passagens bíblicas que são interessantes A passagem Para outra margem né é. A gente está no meio do, do, do mar A gente está no meio de um deserto A gente está só caminhando né? Para é. chegar numa, num no lugar melhor A terra Exatamente. santa né? Se Deus quiser a gente vai Com a graça de Deus A benção de Deus ah, Deus obrigado. abençoe o Senhor e abençoe a família Que o Senhor é uma pessoa Muito querida e e tem uma história muito bonita. Sempre foi de fazer o bem, né? É. E construir uma família bonita. Tem quatro filhos, né? Graças a Deus nunca fiz mal para ninguém. Isso é, é muito importante, Eu né? Nunca, nunca. E... Como diz não fiz inimigos na vida, né? é e tem uma Graças outra uma outra coisa que me marcou muito que o senhor foi muito temente a Deus e honrou a, os pais, né? que a mãe do senhor não queria que o senhor estudasse é. o senhor parou de estudar uh -huh. só depois que ela faleceu que o senhor voltou a, a, a minha mãe é não ela estava viva ela estava viva ainda não estava foi é. dez anos depois foi ela dez tava anos viva. só que eu voltei na aviação escondido, escondido ela não ficou sabendo. Quando, ela, quando eu deixei ela descobrir, é, eu já estava abrevetado, sabe? Tá? Habilitado. Tá, é. Aí, comentei com ela e tal, falei que era uma boa coisa, que não tinha perigo e tal. Que a gente procurava sempre voar é, com cuidado. Você sabe que depois, ela acabou voando comigo. É mesmo? Levei ela em Goiânia, na casa de uma irmã. Que coisa boa, senhor ó <risos> E ela ficou toda feliz de ir de avião para Goiânia e eu voltar. E quem que abriu as porteiras? <risos> Era, nós é. Era nós mesmo Lá em cima não tem, não tem.. É muito mais tranquilo, né? Uma viagem. Como é que é? Lá em cima mais tranquilo, né? Ah, muito tranquilo. É, muito tranquilo. A gente evita os maus tempos. Tudo bem. Tá ruim o tempo, tá? Então eu vou. Fica embaixo. Eu fico aqui embaixo. <risos> Ó, <risos> oh, parabéns do senhor. Foi. Aí, ó, um momento muito especial. Deus abençoe. O pai do senhor não chegou a viajar não, né? Com o senhor não. Deixa eu dar uma pensadinha. 64. Eu levei ele em Uberaba. Uberaba? É. Eu levei Boa também, sim. Ficava é. assim meio receoso e tá, tal, mas não teve problema. A viagem que o senhor viajou assim mais longe de avião? Não, só de, aqui dentro. Dentro da região mesmo, do não, estado? Só, digo só dentro do Brasil. Quando, só dentro às do Brasil? Vezes, tinha que fazer alguma viagem e assim... Uh, Foz do Iguaçu, Ponta Porã. Aí eu ficava do lado de cá, né? É. Hum, não passava de lá não. A divisa não. Não. Mas isso aí é muito bom. você sei Inácio, Foi uma alegria poder registrar esse momento com o senhor. Se eu precisar, nós estamos nós às ordens. Nós estamos aí. O senhor já tomou café hoje? Já. O é. senhor foi a feira, não, né? Não, hoje não. Não vai ter. Não sair, hoje eu não vou. É. Não vou sair, não. O senhor é companheiro da dona Dora, 67 anos. 67, é. 67. 67. É um casamento longo e Deus tem abençoado. O senhor lembra do casamento do senhor? Seu Se lembro? É. Lembro muito bem. Aonde que foi o casamento? Em Ibiraci. Ibiraci? É. Ela é de lá, a patroa é de lá. Que família que é a patroa do senhor? Carrijo. Carrijo? É. Família é distinta lá. Ah, sim. É. Como diz, é bem conhecida. É uma família grande, né? Muito grande. Dona Dora Carrijo. O, o sogro do senhor como que chamava? Juvencio Carrijo da Cunha. E a sogra? Maria Tauves Carrijo. Por do marido, né? O marido que era Carrijo. O é. o oh, oh, oh, oh, Borges, o senhor lembra de irmãos do sogro do senhor? Irmãos do sogro? Que é Carrijo. Ah, irmãos do meu sogro? É. Eu só conheci um. chamava Juventino. Juventino? É. Carrijo. Exato. Só eu... lembro dele. Outros não conheci. não. Eu estive hoje, é, essa semana em Ibiraci. O senhor esteve lá? É. A minha a família da minha esposa tem um, um vínculo lá com os vitorianos. Quem? O ah, vitoriano. Ah, da família Vitoriana. É. Eu conheço algumas pessoas assim, vitoriano. Virgílio Vitoriano. Virgílio. É. Esse é, foi vizinho do meu sogro na época. Lá na, na roça da Cachoeira. Na... É na roça cidade. lá na cidade. É. É. Ali tinha uma senhora que a faleceu com 103 anos, a dona é Cornélia, mas o nome dela é Jajata. Que era o, o filho dela é fotógrafo, o Luiz. Ah, sim. Eu me lembro Neném. muito de ouvir dizer o nome dela. A dona Jajata. É. E, e a família tinha dez filhos, cinco casais, sim. e sempre com C. Cornélio, Cornélia, Carmélio, Carmélia, Casturino, Casturina E teve um que ficou muitos anos em Ibiraci o, o, o Carmélio, que era o Bebé. Eles todos tinham apelido, né? Uh -huh. Quase todos tinham apelido, porque o nome era muito parecido, para não ficar é, uh -huh. confundindo o nome, colocava apelido, né? Eu acho que só uma que não tinha, que é a tia Carminda. Bom... Só a mais nova que não tinha o um apelido. Ah, sim. né? Era negro. É, bebé. É, cada um tinha o um apelido lá. Biraci. Uh -huh. O senhor conheceu aquela prefeito lá quando era o Timóteo lá, ou não? Timóteo, eu conheci, é, sim. De Claraval você conheceu a história toda ali. É. é, é... Timóteo não sei o que Andrade de Timóteo Andrade que era um dos líderes lá políticos né e, e Claraval o senhor conheceu mais que ah, lá, hein? sou de lá né é a sua terra né eu sou, eu sou Inácio oh, um abraço muito Fico obrigado Deus. o que, Fel... que eu posso ser útil para o senhor felicidade para senhor felicidade também o que eu posso ajudar o senhor não. se por enquanto. Se eu puder, assim. Por enquanto, só boa vontade, tá bom. Nós estamos aí às ordens. Se tá precisar bom. levar o senhor em algum lugar, né? Nós estamos à disposição. Tudo bem. Falou. Muito obrigado. Fica com Deus e Amém. força. Até logo. Até logo.